Olá, Brasilzão. Olá, queridos amigos. Olá, queridos internautas do Canal Mais Brasil. Vamos trazer uma notícia importante para vocês hoje. É, nesta segunda-feira, noticiado pelo O Globo em suas páginas na internet, divulgou que o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, foi convocado pela Câmara dos Deputados Federais, para trazer esclarecimento sobre o que está ocorrendo com o atual ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles. Mas antes de trazermos essa notícia completa, eu quero falar para você, já se inscreveu no canal Mais Brasil? no nosso canal do YouTube? Se você ainda não se inscreveu, inscrevam-se, ative o sininho para que vocês possam receber as nossas notificações. O seu like é muito importante. Bora nessa, não é? Muito bem. O delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva, eh, que atuou no bioma da Amazônia, acusou o ministro Ricardo Salles na audiência da Câmara do deputado por crime de advocacia administrativa, pela razão de ter eh, analisado analisado quatro toras, tá? Quatro toras de madeiras das 160 mil toneladas. Muita coisa, né? Toneladas de toras correspondente a 300, milhão, 300 milhões de madeira. E olha, meu amigo, é, e alegar que são autênticos. E foi isso exatamente que aconteceu. A Polícia Federal tinha uma análise da pericial de 170 laudas apontado a origem do desmatamento. É, a polícia tinha isso, né? Além disso, 70% da apreensão ilegal da madeira o, Do produto de desmatamento ilegal Não foi solicitado o proprietário Ou seja, não tinha dono É mole o que é mais? Não tinha dono Quem explicou isso à Câmara do Deputado Foi o, o, o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva Que atuou é, no bioma da Amazônia onde Ele esteve lá nessa última segunda-feira e uma outra coisa, os outros 30% que foram reclamados pelo dono, foi constatado que ele, que ele tem 20 multas ambientais no valor de 9 milhões de reais. Vocês entenderam, né? 70% da madeira que foi apreendida, 70% não houve donos reclamando, ou seja, a madeira é totalmente ilegal. E o Ricardo Salles, de acordo com a informação, apoiou isso. E entrou numa queda de braço, então, com o delegado da polícia, Alexandre Saraiva. Saraiva contestou e disse isso também. Agora, os outros 30% descobriram que o dono tinha nada mais, nada menos, meus amigos, do que 9 milhões de multa em 20 atuações. A situação para o Ricardo Salles começa a ser complicada, né? E por isso o PT que é o depoimento do delegado da Polícia Federal para abrir uma CPI contra Ricardo Salles. O depoimento do ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, que teve um princípio tumultuado na tarde desta segunda-feira na Câmara do Deputado, pode causar dor de cabeça ao governo Bolsonaro. O PT vai propor a instalação de uma comissão parlamentar no inquérito para investigar as denúncias feitas por Saraiva contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Isso pode trazer sérios, sérias complicações para o governo federal, o, o, o Bolsonaro. Né? Os petistas é, estão nesse momento reunidos, estão preparando, portanto, com os líderes e outros de outros partidos da oposição ao governo Bolsonaro para apresentar um pedido conjunto de investigação na atuação de Ricardo Salles em favor a, de, de madeiras na Amazônia. Objeto da notícia, crime é, apresentado na semana passada pelo delegado contra Salles ao Supremo Tribunal. Na peça Saraiva, acusa o ministro do Meio Ambiente de obstrução e investigação, advogacia administrativa na organização criminosa. Saraiva foi é, o zonerado do cargo de chefia é, da Polícia Federal no Estado logo após entregar a notícia crime ao STF. Bom... O Alexandre Salles, atual ministro do Meio Ambiente, de acordo com as informações do Globo, ele pode sofrer um, é, exatamente aí é, alguma coisa que diz respeito a uma CPI para que isso se resolva. É óbvio que isso tar, trará problemas porque são não todos os deputados que estão, onde o PT está tentando se aliar a uma comissão, fazer esse pedido conjunto, é, alguns, nem todos, são contra o governo Bolsonaro. Nem todos é, fazem críticas ao atual governo Jair Mestias Bolsonaro. Mas são radicalmente contra ao trabalho feito do atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Isso... Pode, como nós já dissemos, trazer sérias consequências. Agora, Ricardo Salles já vem cometendo algumas coisas que não vêm agradando, na verdade, muitas pessoas, principalmente do âmbito federal e, principalmente, o Ricardo Salles... É, Os anerô do cargo também, o coronel Homero cerqueira que era presidente do ICMBio, do Instituto Chico Mendes. Né? E isso, já há algum tempo, isso causou estranheza, porque o coronel Homero vinha trazendo, vinha fazendo um trabalho muito interessante no ICMBio. Coronel afastando as coisas de escambo. Resta dizer também que eh, mais de 100 funcionários deverão se aposentar esse ano. E Ricardo Salles não ficará com uma equipe de trabalho dentro do Ministério para fazer as investigações que devem ser feitas na Amazônia. Agora, a situação fica complicada. Todo mundo pede a cabeça de Ricardo Salles. Vai depender, é claro, do atual, do atual, não, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer. E o Coronel Cerqueira, Coronel Homero Cerqueira, também é cotado, está sendo é, sendo checado aí por olheiros, por cúpulas que interessam que o Coronel Homero vá para o Ministério do Meio Ambiente. O Coronel Homero tem uma bagagem muito grande no trabalho que apresentou no ICMBio. E isso poderá trazer algumas novidades para o, a, o futuro de Ricardo Salles Ricardo Salles deve ser afastado Pelo menos é isso que a cúpula pede Agora com, a, com, a, com o pedido desta CPI É óbvio que as coisas vão ficar mais apertadas ainda Para o governo é, Jair Messias e Bolsonaro E com certeza é, a pressão vai aumentar Tá certo? Essas informações a gente trouxe Que foi o jornal O Globo Que anunciou na sua página na internet tá bom E eu vou voltar a dizer, se você ainda não se inscreveu, inscrevam-se em nosso canal Mais Brasil para que você possa receber as notificações. Todos os dias nós teremos notícias interessantes, principalmente na área, no que se diz respeito, na área é, do Ministério do Meio Ambiente. Jota Sardinha para o canal Mais Brasil. Um beijo no coração para vocês.